Em Hunter x Hunter a guerra de sucessão está a todo vapor, um jogo mortal entre irmãos em que somente um pode sair vivo e o vencedor pode assumir então o trono do império Kakin. Um verdadeiro Battle Royale e que lugar melhor para esses duelos acontecerem se não no navio que parte em direção ao continente escuro, cada príncipe recebeu um novo poder, as bestas feitas de NEM. feras insanamente fortes e com restrições que superam quaisquer coisas que você já tenha visto no mundo dos caçadores, quer saber o que é a guerra de sucessão e os poderes de cada uma das bestas NEM? então se liga que eu vou falar nisso, agora!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 a guerra de sucessão, esse novo arco que acontece após o fim do anime E também o que são os novos poderes que surgiram aí, as tais das bestas de Nen Poderes insanos, sim, coisa louca que o Togashi adicionou no mundo de Hunter x Hunter Assiste até o fim, tá bem detalhado esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever se você já é um caçador experiente Dispara o like para dar uma fortalecida nesse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o arco de sucessão Vamos lá galera, para você entender o que é o arco da sucessão Precisamos voltar um pouquinho no tempo na era dos senhores de guerras vivais Kaquim era um país pequeno que estava ameaçado de ser absorvido pelos seus países vizinhos E naquela época, de acordo com manuscritos antigos O primeiro rei de Khakin colocou seus filhos brigando em uma guerra de sucessão pelo seu trono Ele conjurou uma urna chamada Urna Semente Onde seus herdeiros concentravam seu desejo pela coroa E ofereciam uma gota do seu sangue a esta urna Urna. Depois recebiam um pequeno ovo que acabaria gerando uma besta espiritual guardiã quando o ovo eclodisse. Isto virou uma tradição desta família que cresceu em poder e atualmente temos uma nova guerra de sucessão iniciada dentro do navio Baleia que se dirige em direção ao continente escuro. Uma besta espiritual do guardião ou simplesmente besta de Enem é um tipo de parasita. E as habilidades do tipo parasita são semelhantes às maldições e geralmente são conjuradas. Eles agem sem a consciência ou controle do seu hospedeiro, sempre defendendo e encarnando. Casos raros atacando. A pessoa que recebe esta habilidade. Pode nem estar ciente dela. Ou nem mesmo ser um usuário de Enem. Caso em que não poderá ver a besta ao seu lado. Como essas bestas de nem são tipo parasitário. Elas acabam sugando. Se valendo de toda a aura. Do seu hospedeiro que acaba se sentindo cansado depois de um certo tempo. Depois de receber um ovo, tentar escapar da guerra de sucessão vai resultar na morte desse fugitivo por inúmeras mãos. Fantasmagóricas que vão aparecer ao redor da pessoa reforçando as condições desta cerimônia. E aumentando bastante o poder das bestas que quando nascem passam então a se alimentar da aura do seu hospedeiro como fonte de energia principal. E assumindo uma forma e habilidade influenciada muito pelo caráter e disposição de cada príncipe para o despertar do Nen. Quanto mais desagradável é o caráter do príncipe mais repugnante Obsceno e ameaçador é o animal. Como a Fera-Nem não é uma criação direta do seu hospedeiro. Não pode ser controlada à vontade. Todas as bestas... Denen estão imbuídas de duas regras instintivas principais para a guerra da sucessão, eles não lutam entre si e não atacam outro humano que possua uma besta espiritual guardiã que está protegendo ele, por isso é uma guerra estratégica, porque as bestas concedem poderes e estratégias únicas que beneficiam de outras formas dentro da guerra de sucessão pelo trono, como por exemplo manipular pessoas próximas aos outros príncipes que podem ser Ser forçadas a atentar contra a vida de qualquer um. Na tradição de Kakin... Não importa se é homem ou mulher dentro da sucessão... Todos são chamados de príncipes. Vamos falar agora das bestas de Nen. Começando com o Obli... Que é uma garotinha, ainda é um bebê... E é o 14 príncipe do Império Kakin. Como ainda é uma criança... Oble é completamente independente de outros adultos. A sua autoridade é puramente nominal. No entanto, possivelmente como um resultado da cerimônia feita na urna da semente, O Oble parece ter adquirido uma consciência paranormal porque foi capaz de sentir intenções maliciosas destinadas a ela. Sua besta nem é atualmente desconhecida. Talvez ela viva dentro de Oble e é a causa dessa sua consciência superior próximo príncipe é Marayan, décimo terceiro. A besta espiritual de Marayan se assemelha bastante a um dragão chinês. E a sua aparência sempre reflete o estado de espírito do príncipe. Entre seus poderes, a besta pode colocar uma barreira espaço-temporal em torno da sala. Onde o príncipe está localizado, onde é permitido sair da sala. Mas quem tentar entrar de fora é transportado para um lugar... Completamente aleatório Alguém fora da sala não será capaz De ver seu conteúdo ou mesmo ouvir os sons Delas, mesmo que a porta Esteja aberta, é um poder insano Momose, o 12 segundo príncipe A besta espiritual de Momose Parece um enorme rato E essa besta de Nen vai perguntar A qualquer um dos seus alvos Se eles são livres, se eles responderem Não, uma réplica em miniatura Dessa besta Nen Vai aparecer no seu ombro E vai incomodar até que eles respondam. Respondam afirmativamente Essa réplica pode ser vista e ouvida apenas pelo alvo E se o alvo declarar que sim, é livre A besta de Nen assume o controle da sua mente com manipulação Ou seja, fica importunando até ser controlado É muito interessante esse poder E pode acabar forçando até o alvo a matar todos os que os rodeiam Temos então as gêmeas Fugetsu e Katcho, respectivamente 11 e décimo príncipe a besta nem de Fugetsu existe como uma espécie de buraco de minhoca, através de um tipo simbiótico essa habilidade pode teletransportar para qualquer lugar e é chamada porta secreta onde pode manifestar uma pequena porta bem idêntica à entrada de um playground onde as irmãs brincavam quando eram crianças, e ao rastejar por esse túnel de minhoca Fugetsu pode se mover para qualquer outro lugar, emergindo de uma abertura bem semelhante a uma escotilha. Já a sua irmã tem uma habilidade muito singular. Sua besta Nem se chama Sem você. A besta Nem de Cátio não tem forma e a ativação da sua capacidade acaba sendo desencadeada pela morte. De um dos gêmeos A besta toma então a aparência E a personalidade desse príncipe falecido E fica sempre ao lado do outro Protegendo-o até a sua morte A réplica é visível para o outro gêmeo E tão perfeita Que é indistinguível da original O que pode ser usado de diversas formas estratégicas Por Fugetsu Como Kátio veio a morrer A habilidade da sua besta Tecnicamente usa também nem post-mortem Sabemos que o nem fica mais forte Após a morte Isso é bem curioso Aqui para ver o que vai acontecer com o uso dessa besta de Enem. Agora, essa é uma das bestas NEM mais poderosas, a de Halkenburg, o nono príncipe do Império Kakin Sua besta NEM é capaz de afetar grupos inteiros. Tem a capacidade de imprimir uma pena nas costas da palma da mão esquerda de Halkenburg e de seus guardas. É como se todos os seus guardas se tornassem fontes de energia para Halkenburg. Quanto maior o número daqueles com a marca da pena que se reúnem sob o comando do príncipe. Maior é o seu potencial. Inclusive é dito que quando o grupo unifica e ativa toda a sua capacidade. Atinge o um nível mais alto entre as habilidades nem, mesmo Kurapika com todas aquelas restrições insanas, percebeu que não podia fazer nada contra aquele poder. Temos então Sare Sare, oitavo príncipe. A Bestanen de Sare, Sare é um manipulador com uma habilidade do tipo de indução que acaba tornando o seu controle um pouco mais fraco, mas capaz de influenciar um grande número de alvos também. Está ligado diretamente a libido e tem o poder de influenciar todas as pessoas que forem alvos a serem sempre a favor do oitavo príncipe. Esta habilidade pode permitir que Sare transforme o Império Kakin na ditadura mas Segura do mundo segundo suas próprias palavras Pois todos estariam a seu favor Imagine isso dentro de um barco. O que pode causar. O próximo é Lusurus. O sétimo príncipe. A besta espiritual. Guardiã de Lusurus. Se parece bastante com uma centopeia grande. Bem sinistra. Tem a capacidade de montar armadilhas. Materializando o que o alvo deseja. Como isca. Quando o alvo sacia o seu desejo. A armadilha é lançada. E a habilidade é ativada. Com isso os alvos caem sob seu controle. Muito parecido com com o rato de Momozé, mas aqui temos um pouco mais de perigo porque a armadilha é sempre o seu maior desejo. Já Tyson, o sexto príncipe Tem uma besta Nen do tipo e Com uma capacidade muito interessante Que lembra bastante Uma das calamidades lá do continente Escuro, mais especificamente Papu, por meio dessa Besta de Nen, quem escuta Os ensinamentos de Tyson Cai na sua armadilha, porque ele coleta Aura e concede felicidade Em troca a essa pessoa E à medida que aumenta a quantidade de felicidade Cresce também a dedicação do alvo à doutrina de Tyson, se um um único tabu é quebrado. Uma punição severa é aplicada a seu seguidor não sabemos ainda mas certamente essa besta de Enem. assim como o papu deve sugar a aura do seu alvo até se tornar uma casca seca, já a Tsubepa o quinto príncipe tem uma besta nem que também é bem singular um transmissor que pode sintetizar vários medicamentos e outros produtos químicos com todos os tipos de efeitos dentro do seu corpo, ou seja pode ser feito desde remédios e curas a doenças venenos e armas químicas Pode ser uma panaceia Ou pode ser uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir Temos então a estrela desse ar Com o psicopata Ceridone Hill Quarto príncipe que não tem uma Mas duas bestas de Nen E para piorar uma das mais poderosas Sua principal habilidade é desencadeada Quando alguém mente para o príncipe seguidamente A besta acaba marcando seu alvo com sua língua E a besta Nen avisa que na próxima vez que ela mentir para o seu anfitrião. Ela deixará de existir como humana. Ao receber o aviso. O alvo é nocauteado por alguns minutos. E uma ferida começa a se espalhar e aumentar. Ou seja. Se não seguir as regras. Sofre uma punição pior que a morte. Porque a segunda besta nem do príncipe. Parece que nasce das pessoas que caem sob o efeito da sua habilidade. Chegamos então em Zang, o terceiro príncipe. Uma das bestas nem menos ameaçadoras, pelo menos na sua aparência que é bem obscena. É um conjurador com uma capacidade interessante de produzir uma moeda de sua boca todos os dias. O dono de uma dessas moedas vai ganhar diversas habilidades. Após cumprir certas condições e restrições. Se alguém usa a moeda. A pessoa ganha um poder que pode ser usado a favor ou mesmo contra Zang. Tornando ela uma faca de dois gumes. Isso tudo porque sua besta nem é inspirada no Dharma Chakra. A luz e a escuridão. O Yin e Yang. Tudo está ligado nessa fera. E eu acho que esse é também um dos maiores poderes junto de Hawkingburg. Dentro do navio balê. Mas exige certo tempo para atingir o seu limite. Porque depende de uma moeda ser feita todos os dias. Então temos Camila. O segundo príncipe. Camila tem uma besta nem que se parece muito com uma anêmona marinha. Que também é um manipulador com uma habilidade. Que oferece a Camila o controle total sobre um alvo. Uma vez que certas condições... Sejam atendidas, mas sinceramente após vermos a sua habilidade Nem própria. Chamada Gato que viveu um bilhão de vezes. Sua besta nem acabou um pouco ofuscada por ela. Porém devemos ter muito mais dessa besta de Camila aparecendo em ação. Chegamos então em Benjamin, o primeiro príncipe. Esse certamente vai ser um dos últimos de pé na guerra de sucessão. Com uma habilidade Nem Poderosa, onde quando um usuário NEM que jurou lealdade a Benjamin acaba morrendo, o primeiro príncipe recebe a sua habilidade nem tornando ele um absurdo total, porque ele pode acumular habilidades. Benjamin pode usar todas essas habilidades que herdou dos seus súditos. Já sua besta NEM infelizmente não foi mostrada nada ainda, mas não sou de duvidar que assim como o Hawkingburg deve ser algo masterizado em todos os tipos de Nen. Segundo o personagem Balzamilko, sua besta é digna do próximo rei de Kakin. E para fechar, temos o próprio Nazubi, o governante do Império Kakin, que é possivelmente a besta nem mais poderosa por enquanto, já que Nazubi veio também de uma guerra de sucessão para se tornar o atual imperador. Vimos muito pouco dos seus poderes, a única habilidade já demonstrada até agora. Foi o bloqueio de uma bala que foi disparada contra o Imperador... Que acabou explicando que ele era incapaz de morrer... Até a conclusão da guerra de sucessão... Por ter um papel a desempenhar... E isto pode estar diretamente ligado a todas as restrições de aumento do Enem... Se isto for uma regra de que ele realmente não pode morrer... Pensem se o último príncipe tiver que lutar contra ele... Quanto mais próximo da morte... Mais poderoso sua besta Nem deve ficar. E é isso, meus amigos. Esse é o arco da guerra de sessão verdadeiro Battle Royale entre irmãos que se valem das bestas de Nem. Regras interessantes, estratégias devem ser usadas. Tudo por quê? Porque as bestas Nem não podem atacar os outros príncipes e nem as outras bestas de Nem. Apenas fornecem estratégias, como exemplo, manipular os guarda-costas de outro príncipe para tentar. Fazer eles tirarem a vida daqueles que protegem Muito interessante os poderes criados e são poderosas pra caramba Eu gosto bastante da do Halkenburg e a do quarto príncipe não tem como. Isso que eu nem entrei muito aqui nas habilidades. Nem de cada um deles. Da Camila é um absurdo. Do Tseridorihi é um absurdo. Do próprio Hawkenburg é um absurdo. Talvez eu faça um vídeo depois explicando como funcionam as habilidades. Nem de cada um deles. Verdadeiros monstros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.